E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Frente Fria chegando. É um fim de semana diferente dos últimos que todo mundo aproveitou. Esse aqui, frio. Vai cair bem a temperatura. E os ventos, hein? Rajadas de até 80 km horários em alguns momentos do dia. A massa de ar quente que está no Oceano Atlântico, a baixa pressão atmosférica, carrega para o mar tudo aquilo que está lá, a frente fria do sul. Mas sobra parte sobre o continente, rompe parte também do bloqueio atmosférico, traz queda na temperatura, pouca chuva porque está muito seco. E a situação do tempo é instável de hoje para amanhã, melhorando já entre sábado à tarde e domingo no litoral, em todo o estado de São Paulo. No interior, já melhora antes, no sábado pela manhã. No, no litoral, na capital, entre a tarde do sábado e o domingo, principalmente. Agora, o que vai fazer é frio, mas é esse fim de semana. As temperaturas mínimas caem aí até 12, 13, 14 graus no litoral. 10 graus na capital paulista, 8 a 10 graus no interior do estado. Mas já na segunda-feira, o frio vai embora, vem de novo a temperatura mais elevada. Portanto, quer aproveitar frio? Aproveite as noites deste final de semana. Durante o dia, aquece um pouquinho, o sol volta a aparecer. Um abraço a todos. O